Nós estamos estreando um quadro novo aqui que se chama Queimando o Botão, aonde eu entrevisto algumas personalidades a princípio do mundo do Excel, mas infelizmente Satanás continua com nós, Juliana está aqui, vem falar oi Juliana, então não vamos gravar mais. Ela segue com a gente. Então, o meu convidado de estreia aqui neste quadro, ele que é o nosso padrinho, ele é especialista em Excel Power BI, ele é MVP e sócio fundador da Data B. Estou aqui, como eu falei, certo? Fala certíssimo. O meu querido Laender Alves, o eterno guru do Excel. Que é o nosso sócio fundador, o nosso padrinho aqui praticamente, que está participando mais uma vez. Então obrigado, fica à vontade. Acho que já é participação um recorde aqui, né? É. Então mais uma vez obrigado pelo convite e vim aqui fundar esse quadro, né? Queimar o botão, como... <risos> vamos ver o que, é que sai disso aqui. É isso aí. Então o guru, como a gente colocou aqui, ele foi o cara que ajudou na divulgação do botão do Excel lá nos primórdios, é, acreditou na gente, então nós somos, somos, tá certo, Ju, eternamente gratos. Aí é você. Então hoje, como eu disse, né, vamos, vai ser um negócio um pouco diferente. Eu vou te fazer algumas perguntas que a gente não combinou. O que, que foi que vocês estavam olhando? Então vamos lá. Primeira coisa, né? Então vamos entender aqui. Você tá. vai, vai ser um ping pong, ping, ping, é, ping é, pong, tipo de ping. frente com a Gabi. Olá. lá. <risos> ok. Tá. Vai ser então, mais... Vamos lá. Eu pergunto se fica à vontade para te responder. Você quer mandar algum recado para alguém? Não. Só que Deus nos acuda, né? Não sei o que, é que vai sair daqui, mas vamos lá. <risos> então primeiro, né? Como é que você começou? Qual que é a sua formação? Eu já sei que você é engenheiro civil. E como é que você entrou nesse mundo do Excel? Começou a publicar vídeo, etc? O caralho é quatro. Então, vamos lá. Na realidade, é uma história um pouco longa, mas eu vou tentar resumir um pouquinho disso aí. Eu comecei a trabalhar com Excel, primeiramente, desde muito novo. Eu trabalhava em uma escola de informática. Desde meus 14 anos, naquela época, eu não podia né, colocar menino para trabalhar. E aí, eu trabalhava lá monitorando algumas, algumas turmas que tinha e depois eu comecei a dar aula nessa escola de informática. Então, desde muito novo, eu já mexo com informática, já dei treinamento... Tem muita gente que não sabe, mas eu vim da programação web, então já dei treinamento de PHP, de Java, já dei treinamento de JavaScript, ASP, um monte de linguagem de programação. Então, a minha formação de linguagem de programação vem daí. E, nessa época, faltava um professor de Excel, eu comecei a estudar Excel para dar treinamento de Excel e foi onde tudo começou. Então, o Excel veio dessa paixão já de começar desde criança e... Virou uma paixão mesmo, virou aquele negócio da gente começar a mexer no Excel todo dia, de, de sentir prazer em fazer aquilo que a gente fazia. Minha, meu estudo, minha formação não tem nada a ver com informática, né? muita gente acredita que eu sou formado na área de informática aí, mas eu tenho formação em engenharia civil. Então, comecei estudando engenharia civil, comecei a fazer estágio em uma indústria farmacêutica, na verdade eu trabalhava na área de manutenção. Então, lá nessa indústria farmacêutica, a gente mexia muito com planeta de Excel e muita gente precisava de ajuda e acabava recorrendo. E aí, nessa né, de um pedir ajuda, outro pedir ajuda, eu comecei a gravar alguns vídeos pra auxiliar. E no início não tinha nada... Porque enche o saco pra caralho, né? Todo nego, toda hora batendo... É, é legal ensinar, mas assim, às vezes o cara pede toda hora, a gente não deixa de fazer o que a gente tá precisando. Aí pra facilitar, pra criar um atalho, a gente faz o quê? A gente vai lá, grava um videozinho, facilita, e aí os vídeos começaram a ter algumas, algumas visualizações. Mas isso aí você já é, colocava e... no YouTube, daí? já É, no início não. No início eu não colocava no YouTube, eu só mandava. Depois eu comecei a colocar alguns vídeos já no YouTube, já com algumas vinhetas, alguma coisa. Era bem feiozinho, né? Hoje, não que hoje seja lá um primor da, da, da arte cênica, né? Mas... Nunca foi feio, porque a gente, certo, Ju? Quando a gente foi montar o canal, o guru do Excel era o canal que a gente esperava. e ó, esse cara é foda, aqui a vinhetinha que ele colocava. Pois é, mas é engraçado a gente falar isso é até para incentivar o pessoal que está começando, por quê? Porque quando a gente faz uma coisa, a gente tem que tentar fazer da melhor maneira. Eu não acho que a, a maneira como a gente fazia era perfeita e tudo, mas a gente sempre tentei fazer ali de uma maneira é, que desse, pelo menos agradar os olhos, né? E isso, se você pegar os vídeos desde o início, você vai ver a melhora é, gradativa que teve nisso, então é, ajudou um pouco a gente ir se preocupando com isso, obviamente com o conteúdo, mas também com essa parte visual. Então, o pessoal que está querendo começar aí, eu sempre dou essa dica para o pessoal preocupar muito com essa parte inicial, né? Mas quando eu comecei a colocar, ao início era só mais para fazer um chamarismo ali, mostrar alguma coisa. Você começou ajudando o pessoal na sua empresa, começou gravando uns vídeos para o nego não ficar te aponhando. então assiste esse vídeo, aí depois isso. você começou a colocar isso aí, no YouTube. Isso, aí nesse período eu, já tinha me formado, eu acabei me formando, saí da indústria farmacêutica e já estava trabalhando com engenharia civil. E nesse período, entre uma obra e outra, eu gravava alguns vídeos já mais por, por hobby mesmo, de colocar lá no canal, mas algo que fosse mais pra é, ajudar quem precisasse, não mais aquelas pessoas que me pediam, entendeu? O início era mais pontual pra algumas pessoas, depois já pra ajudar o pessoal que me pedia, é, pro pessoal que tava na internet. E aí depois, no primeiro ano, não teve muita visualização, tanto que eu gravei, se não me engano, três ou quatro vídeos no primeiro ano, não, não era algo que eu fazia é, com muita frequência. E depois começou, no segundo ano, começou a ter mais visualização, comecei a gravar mais vídeos. E aí chegou numa época, né, que eu... e aí entra como as coisas acontecem na vida da gente, sem a gente esperar muito. que, que foi? Se você quiser chorar, fica à Tá bom, não, não, não vou chorar. É uma história legal, mas é, é porque as pessoas, às vezes, não, não raciocinam como as coisas acontecem e acham que a gente, às vezes, cai de paraquedas num lugar, que você é, sempre soube daquilo e não é, né? Então, assim... Não é, nessa época que eu tinha saído, eu tinha acabado de ser demitido da, da construtora que eu tava, né? Eu já fui demitido, então <risos> não acredita, isso já aconteceu. E aí eu tava bem desempregado, eu comecei a usar o Excel como uma forma de renda extra, né? E beleza, depois eu já arrumei outro emprego, tinha passado num processo seletivo na grande construtora aí e... Né, que tá na Lava Jato aí, mas não, <risos> não, não vamos falar nisso lá em Salvador. Mas aí eu tinha passado nesse, nesse processo seletivo lá, e esses caras ficaram esse de me chamar, foi demorando esse prazo, e nisso eu ia me arrumando com Excel. Só que chegou um tempo que o Excel na minha vida já estava fazendo mais parte do que eu fazia no meu dia a dia do que a minha profissão de formação, que era engenharia civil. É. E aí eu resolvi largar a engenharia civil, deixei de lado, falei vou trabalhar com o que eu gosto, com o que está me dando dinheiro, com o que está me sustentando, né? E aí foi virando, depois do canal começou a crescer, aparecer mais pessoas aí, eu fui conhecendo várias pessoas que hoje fazem parte do nosso meio aí, né? Do nosso... dessa convivência que a gente tem, no um botão. A Karine, tem aí o Gerson, tem várias pessoas que a gente conhece, né? Se eu fosse estar todo mundo aqui, ele ia ficar um tempão falando. Mas várias pessoas que criam uma comunidade bacana e isso foi legal. Eu conheci pessoas novas por causa do Excel. E depois veio a Karine Lago também, que eu conheci por causa do Excel. Muita gente é, acha que eu e a Karine a gente já se conhece há muito tempo, mas na realidade a gente se conhece há apenas três anos. E nos últimos dois anos a gente é sócio, né? Então, assim, é, foi o Excel que me apresentou para a Karine e depois... Posteriormente, a gente estava dando treinamento de Power BI, a gente virou sorte aí, então o Excel já me proporcionou muita coisa e desse conhecimento aí, né, desse, dessas etapas gradativas. E daí, da onde que sai o nome guru? Cara, é engraçado isso, porque muita gente acha que quando tem, já, eu já ouvi isso, né? Tem gente que fala assim, ah, ele se intitula o Guru porque sabe tudo. Na verdade não. Isso na verdade é um apelido que eu já tinha ganhado desde quando eu ensinava lá, ah, pergunta pro Guru. Então o pessoal falava assim, e aí eu gostei do nome, mas nunca que eu me achei o cara melhor, nunca que eu achei, nunca me achei é, aquele cara que sabe todas as coisas, até porque a gente sempre tem algo pra aprender. Mas a gente precisava criar uma marca, né? E aí, não sei, eu falei, eu vou usar do que as pessoas me chamam, coloquei Guru do Excel. E é tanto que depois o nome, é, devido às circunstâncias da, de também começar a falar de Power BI e tudo, eu vi a necessidade de não vincular mais uma marca específica como Excel e sim ao meu próprio nome, porque aí eu criei a minha marca pessoal e aí teve essa migração. Foi um pouco difícil no início, eu confesso, mas, mas esse processo aí foi, foi gradual e acabou resolvendo essa diferença de nome, de não só falar de Excel e usar lá ainda, mas hoje até hoje as pessoas me chamam de guru do Excel. Eu eu sou, né, eu me atendo pelo guru do Excel. Se me falar ah, o guru do Excel, eu vou olhar porque não tem como, né? Pegando um gancho do que você falou. Então você começou aí a, a sua parte profissional com a parte do Excel como guru do Excel e depois, mais recentemente, você migrou para a sua marca que é o Laender Alves e também está migrando o direcionamento de conteúdo para o Power BI, tá? E a gente está no meio, tem um monte de gente que enche o saco, que fala, ah, puta, agora com o Power BI o Excel vai morrer, etc. e tal. Eu queria que você desse um pouquinho da sua visão sobre o que, que você acha isso é, e como que as pessoas podem encarar o uso dessas duas ferramentas daqui para frente, o que, que dá para explorar, o que, que vai morrer, o que, que não vai. Entendi. Eu costumo dizer o seguinte, Botão, é, é possível cortar grama com um prestobarba? Ah, é possível, o cara às vezes vai ficar lá cortando grama com um prestobarba. Só que o que, que acontece? É, às vezes você faz a coisas, é, uma coisa que você quer com a ferramenta errada, entendeu? O Excel é uma ferramenta maravilhosa. Eu, eu costumo dizer que 80% do que eu conquistei hoje eu devo ao Excel. Tá? Então, é uma ferramenta maravilhosa, uma ferramenta que tem um grande potencial. tá? E ela é uma ferramenta de gestão ali também até certo ponto. Tem gente que não concorda com isso, mas eu acho que hoje 80% ou 90% das grandes empresas aí tem Excel e 100% das empresas pequenas, né, dessas microempresas, médias empresas, tem Excel no seu dia a dia. Isso tá? colocar, e se não tem, tem que colocar, porque tem muita que tá no ponto. de tom, porra. Exatamente. Então, assim, hoje eu sou sócio da Karine. A gente tem uma empresa, né? a gente tem nossa parte de criação de conteúdo, mas também a gente tem nossa parte administrativa. Eu uso Excel no meu dia a dia, eu trabalho com Power BI também, trabalho, mas para determinadas situações eu uso Excel. Então a gente faz controle financeiro, a gente faz algumas coisas com um RP, mas a gente também tem nossas planilhas lá de uso de controle de inscrição e tudo mais. Só que os nossos relatórios, os nossos gráficos, as nossas análises, a gente usa no Power BI. Por quê? Porque o Power BI é uma ferramenta muito mais robusta e que me permite fazer análises é, de uma maneira mais simplificada do que o Excel. Não que o Excel não consiga fazer, ele consegue fazer também. Porém, o Power BI faz de maneira melhor, mais aguçada do que o Excel em um determinado ponto. entendeu? Então, a parte de é, cruzamento de dados, análises cruzadas, com o Power BI é muito mais prático. Sim. entendeu? Então, assim... O Power BI não vai matar o Excel, isso aí não existe. O Excel existe há muito tempo já, o Excel já consolidou a sua marca no mercado, o Power BI está consolidando agora, tanto que o Power BI é de 2015, tem 4 anos de idade só que é uma ferramenta que ela veio para ficar, isso sem dúvida, então é uma ferramenta que veio para ficar. Essa mudança de nicho tem mais a ver com o mercado mesmo, é, não abandonei o Excel, às vezes, vez ou outra, aí a gente está falando de Excel, inclusive recentemente a gente falou de Excel e também das funções novas do Excel, né? Então assim, o Excel é uma ferramenta que eu sempre vou continuar estudando, porém hoje o meu foco principal é o Power BI por circunstâncias de escolha. Como eu já estudei linguagem PHP, como eu já estudei outras linguagens, como eu já estudei VBA, é, eu tenho essa facilidade de trocar de um software para o outro, de uma linguagem para outra, mas isso é mais por questão de, de escolhas mesmo. Não porque eu acho que o Excel vai morrer e que vai ser o Power BI agora e depois outra coisa, entendeu? Agora vem aquelas perguntas de estilos de frente com o O Excel tem 400 funções. Cinco funções que o guru fala assim, aprenda que essa aqui vai matar a pau. Primeiro Já que a gente não combinou porra nenhuma. Primeiras duas funções que eu sempre costumo dizer que são as melhores funções do Excel é índice e corresp. Para mim, com essas duas funções você resolve é, muitos problemas no Excel. Beleza. Né? O PROC V eu colocaria aí, mas como eu já coloquei o índice incorrestre, eu não vou colocar, por quê? Porque o PROC V é a porta de entrada para o cara usar o índice correto, como dizer que é a porta de entrada para drogas mais pesadas, né? Então o cara começa com PROC V e depois é o índice correspir. Então eu considero essas três funções como se fossem duas. Além dessas funções, a função C, porque é a função que praticamente toda planilha tem que ter, né? E o cara, no mínimo, eu não vou colocar como função aí, o cara no mínimo ele tem que saber escrever expressões matemáticas no Excel. Porque o que eu vejo de pessoas criando fórmula sem saber usar parênteses, sem saber usar adição, subtração corretamente, então não adianta. Então assim, índice, corresp, a função, se... os cálculos e aí pra gente finalizar, deixa eu ver, a função... Eu colocaria talvez hoje os conjuntos das funções. Não vou falar uma, mas essas funções novas de matriz dinâmicas que surgiram são muito boas, né? Que as funções classificar, classificar porto, são também semelhantes ali, mas são funções que vai ajudar e vai melhorar muito o mindset das pessoas que trabalham com fórmulas dentro do Excel. Muito bom. Vamos lá. Então no fim você está falando já até de funções novas que acabam substituindo as outras que são animais, tipo desloc. Isso. Tem um monte de funções. Tem, tem algumas funções novas. Tem a tendência da Microsoft é implantar coisas novas. E isso já já quebra aquele negócio que a gente acabou de falar de o Excel vai morrer. Não faz sentido a Microsoft está colocando coisas novas numa ferramenta que ela eventualmente fosse querer matar, né? Então, você vê essa renovação justamente para desmentir, para desfalar essas pessoas que acham que o Power BI vai matar o Excel, isso não existe, entendeu? Voltando um pouco daí, no começo da conversa, né, você falou para mim que... que você começou no sentido de ajudar as pessoas e depois isso foi crescendo para o YouTube. E no fim, o YouTube ele é um grande manual de instrução que a gente tem, né? E aí, hoje você está com quantos inscritos? Eu estou com 60 mil e alguns inscritos. Alguma coisa. É. E a Karine está com uns... 72. Beleza. Então, assim, fora o que vocês têm de negócio particular. E acredito que tem muita gente que entra em contato com vocês. Mas se a gente voltar para o YouTube, né? Onde você disponibiliza seu tempo e disponibiliza o seu conteúdo lá. Como é que você lida com os caras chato? Aqueles caras que reclamam, que falam assim, puta que pariu, o guru fala rápido demais porque a careca dele brilha e etc, etc. Vou até tomar um gole aqui antes de responder <risos> essa pergunta. Porque... Você já teve problema com esses caras? Mala! Já! Você sabe que eu tô falando de você, né, velho? <risos> cara, eu costumo dizer o seguinte, o cara chato sempre vai ter em tudo na vida, né? A partir do momento que você começa a ter dislike e ter os haters aparecendo, significa que você está fazendo um bom trabalho. O cara que não tem dislike, não tem hater, é porque ainda o trabalho não apareceu. Concorda comigo, né? Então, quando você começa a aparecer, é, vai aparecer eventualmente os caras chatos. Vai ter aquele cara que fala que você fala rápido demais, vai ter aquele cara que fala que a careca brilha demais, sempre vai ter esses você caras Você fala chatos. palavrão, que no meu é, caso... É, então, sempre vai ter esses caras chatos. Eu, eu costumo dizer o seguinte, cara, o YouTube, ele é uma coisa livre. Você tá assiste se tu quiser, tá lá o canal, você não quer, muda de aba, fecha, vai pra outra vez, vai ver vídeo da, da boneca LOL, né, vai ver o que o cara quiser. É o cara né? tomando banho de Nutella. É. Então, assim, ninguém é obrigado a assistir o que não quer. Então, assim, eu acho que se tu não gosta daquele conteúdo, simplesmente sai e vai pra outra coisa. Mas, eventualmente, ainda existem uns caras chatos. E aí, eu, simplesmente, o que eu posso fazer é ignorar. Eu acho que a gente tem que criar conteúdo pra quem quer consumir o seu conteúdo. O cara que, eventualmente, tá ali só pra tumultuar, eu acho que a gente tem que ignorar, a gente tem que simplesmente Deixar pra lá, não tem que ficar batendo boca com esses caras, porque normalmente o que esses caras querem é justamente isso, é um pouquinho de atenção, né? Que você fala o nome dele, que você. Xinga. Então, assim, é, não tem muito o que dizer. Pra esses caras, eu simplesmente ligo foda-se. Vai nem... tomar no copo. <risos> é, beleza, então a gente falou de um tipo, né? Que tem os caras chatos, só que também tem outro tipo que é, é, é bem complicado nessa questão de dar uma assessoria, né? Como é que você lida com o chupim? porque a única coisa que você tem meio que para vender o cara quer que você faça de graça e fica te pentelhando. você já levou muita penteliação de o cara querer alguma coisa já assim? eu levo até hoje né se você for pegar aqui meu WhatsApp meu meu LinkedIn o que tem de pergunta é, eu nem às vezes assim às vezes a gente até demora a ver porque tem muita e a gente não olha aí o cara acha que você não está querendo responder mas não é o que que acontece quando a gente começa a chegar num nível de, de público assim considerável tem muita gente mandando e às vezes o cara realmente é o que ele tá querendo te perguntar às vezes é uma coisa rápida só que você imagina uma coisa rápida de um de dois de dez de vinte de cem você não pessoas que verdade. você passa o seu dia e tu não responde então eventualmente a gente consegue responder um ou outro mas é impossível responder todo mundo então assim o que que eu aconselho para esse pessoal eu aconselho que existem ferramentas de pessoas que estão dispostas realmente a ajudar para aprender e quais ferramentas são essas o primeiro delas que eu sempre listo é o fórum. O fórum, quem tá ali no fórum é porque ele ou quer responder ou ele quer tirar uma dúvida. Então, eventualmente, ele tá disponibilizando o tempo dele pra fazer aquela atividade, entendeu? Então, se eu entro num fórum pra responder uma dúvida, é porque eu tirei um tempo do meu, do meu dia pra ir lá e ajudar alguém, entendeu? Não que eu vou conseguir responder todas, mas, pelo menos, a gente tá disponibilizando o tempo. Só que, às vezes, a gente trabalha muito, viaja, a gente não tem tempo, né? O tempo, o mal, o mal que a gente tem é pra tomar banho e dormir, né? O que sobra. E, ainda assim, é, os caras acham que a gente tem a obrigação de responder. Eu não, não costumo rebater muito, mas eu costumo dizer para essas pessoas que assim, o que a gente faz né, no YouTube já de gravar vídeo, ali disponibilizar um conteúdo gratuito, já é uma maneira de ajudar. Né? Eu acho que as pessoas, se querem realmente aprender, elas têm que tentar um, também é, ser um pouco mais autodidatas. Pegar aquilo que você ensinou e modificar eventualmente, fazer alguma coisa ali para é, que atenda a necessidade dela. E aí depois de muito tentar, se o cara não conseguiu a resposta, entra no fórum. Se não conseguiu, aí eu acho que assim, o cara tem que começar também a dar os seus pulos, né? Porque não tem como a gente é, pegar todo mundo pela mão e ir ensinando. Evite ficar pedindo arrego para qualquer coisa que você não consiga fazer. Porque sempre vai ter algum cara do seu lado que vai conseguir te ajudar. Só que se ele toda vez, né, ele resolver o problema pra você, você não força a sua barreira de aprendizado. É, eu costumo falar justamente isso. Eu falo assim, se você tem alguma dúvida, você primeiro tente fazer, né? Porque o que acontece às vezes é o cara... Cara, muitas vezes tem gente que já me fez uma pergunta, eu simplesmente entrei no Google, eu nem, nem olhei oh, eu entrei de digitei a pergunta no cara no Google, a primeira resposta é a resposta que aparece. Você fala, pô, esse cara no mínimo não deve ter pesquisado o que ele queria, porque tá aqui é só digitar tá, o que ele me perguntou, a primeira resposta tá aqui. Então assim, tem muita gente assim, então assim, o que a gente dá de conselho pra essas pessoas é, tentem primeiro resolver, quebre a cabeça, ah, mas é urgente. Cara, urgente, se é urgente pra você, imagina pra mim que não é meu foco, né, então assim, é, a gente tem que tentar entender um pouco os dois lados, né? Às vezes a sua resposta é rápida, é, mas imagine 100, 200 pessoas perguntando respostas rápidas, o tempo que isso não vai consumir no dia da gente. Cobra cinquentão. Né? <risos> aí a gente, beleza, pode responder se você pode que cobrar. se eu né? cobrar cinquentão, dá para ganhar um dinheirinho, viu? Isso aí. No seu começo, o guru do Excel se espelhou em quem? Cara, eu não, não olho que eu tenha me espelhado em algum canal, porque tinha muito, muito poucos canais. Foi no, no começo é, lá. É, então, eu, eu costumo dizer que no, nos canais do YouTube aí, eu, o Damasceno, é, tem, tem algumas pessoas que estavam junto com a gente aí nesse início. Desde o começo. Desde o começo, tá? É, o Ninja do Excel veio também depois. Então, assim, teve alguns caras que hoje é até maior do que a gente em número de inscritos, né? E esse é outro ponto também que eu acho importante. Em número de inscritos, às vezes, é, é importante, mas não é o no indicador principal, não enche barriga. E é, depois foram aparecendo vários outros canais que, eventualmente, falam que até se inspiraram na gente, como você mesmo já falou. Mas, assim, eu sempre costumei me espelhar em conteúdos que eu aprendi de autores em inglês. Então, assim, a gravação de vídeo em si eu não tinha um padrão, mas tanto que se você olhar meus vídeos desde o início, você vai achar vários padrões, várias maneiras que eu fui fazendo ali meio como um laboratório, entendeu? Vai dar certo, dá, não dá, a gente muda. Só que o conteúdo eu sempre procurei ser uma coisa boa. Então, eu criava meus próprios conteúdos e eu me espelhava muito em conteúdos de autores ingleses, inglês, né? De Bill Jelen, é, o John Walkenbach, vários caras muito bons que eu sempre gostei de ler e aí é, eu trazia esse conteúdo que não tinha em português para pro, pro português e aí outro ponto que eu acho que o cara também é, saber inglês ajuda muito né você consumir conteúdo de fora te abre uma mente te abre a mente de uma maneira bem diferente que você consegue criar coisas até ou você adaptar né você pega às vezes o conteúdo de um cara fala pô isso é legal mas eu tenho uma ideia em cima disso aí você monta outra coisa e isso eu que, já que já faz as um coisas monte, crescerem né? entendeu bom então você falou você já tomou a sua toda, né? Ah, eu, eu, vou, eu, vou, eu exagero. Vou beber mais aqui, então. Tá é de verdade isso aqui, viu? É. E aqui, ó, nós fizemos até fazer um presente especial. Olha, Juliana encheu artesanalmente, artesanalmente. esta garrafa aqui. É, nessa toada ainda de, de canais, né? Quando você começou, tudo era mato. Então, tinha muito poucos aí, principalmente em português. É, é porque o YouTube é novo, né? Se você olhar o YouTube, anos, o YouTube né? tem o É, por aí, o YouTube é de 2006, esses canais, esses canais tipo canais de Felipe Neto, esses caras começaram a fazer sucesso em 2010, 2009, sei lá, né? Então, o meu canal é de 2013. Então, meu canal, desses canais técnicos, 2013, 2012, são os canais que começaram Entendi. É, no início, né? Mas... Mas tem muita gente aí, tem gente que tá no YouTube desde 2006, né, e obviamente às vezes não é o foco, é porque às vezes tem gente que faz um trabalho mais estruturado já desde o início, igual, por exemplo, o botão do Excel já começou, é, já com uma coisa em mente, um projeto, já tinha ali tudo, em espescador. Tem gente que começa, tem gente que começa, <risos> mais ou menos, é, deixa eu baixo, e tem gente que começa na doida, começa a fazer, não tem vinheta, grava ali no celular, e negócio e aí vai, e aí você vai ver várias várias facetas de vídeos diferentes ao longo dos vídeos do canal, né? A Karine, por exemplo, ela apaga os vídeos ruins dela, né? Ela, eu vou, vou falar aqui. Ela olha para os vídeos de, de antes, ela vai lá e apaga. Eu não apago os meus vídeos. Liga né? aquela bosta lá. Tá lá. Quem quiser ver eu procurar o primeiro... Meu primeiro vídeo, inclusive, é um dos vídeos que eu tive mais visualização no início, é um dos vídeos que eu acho mais ruim. É tipo, vídeo vídeozinho ruim. Mas tem quem gosta, né? O número de likes, pelo menos, diz lá que tem muita gente que gosta. Mas é, eu acho que isso é um, um crescimento, não tem como você fazer um trabalho sem evoluir, né, se você tá fazendo uma coisa séria. Fala, Juliana. A maneira de se consumir o YouTube mudou. Lá quando ele começou em 2006, era levado na brincadeira. Hoje não, hoje muitas marcas atrelam a isso porque traz conteúdo de verdade com relevância. A forma de consumir conteúdo mudou, né. Antigamente a gente consumia muito conteúdo escrito, né. Tinha uns blogs que é a gente escrevia... Bom, pode pôr. Que <risos> A gente consumia muito conteúdo escrito. E o dinamismo foi mudando de um tempo para cá. Então as, os conteúdos precisavam ser mais rápidos, né? Então o cara às vezes não tinha ali meia hora, 40 minutos para ler um artigo é, relativamente curto, enquanto em meia hora de vídeo o cara consome bastante coisa, né? Então essa forma de passar a informação, ela foi mudando. E os vídeos vieram justamente por isso. Vieram os vlogs, depois veio o YouTube. Então foi uma forma diferente, não tinha muito referência, né? Cada um foi fazendo de um jeito até ir tornando um padrão. E o que é mais legal é você ver hoje, eu vejo, é várias pessoas fazendo coisas que a gente fazia, copiando conteúdos que a gente já gravou. Eu acho isso, eu, assim, acho isso legal, não vejo com ma maus olhos as pessoas ver é, como cópia ou plágio e tudo mais, mas eu acho assim, é, é as pessoas tentando, de uma maneira dela, inspirar em você um trabalho que você fez. Eu é acho certo? que só copia você né, quando você tem um trabalho bem feito, ninguém copia o que é ruim. né então Mas é, é nada mais isso. justo né, do que também falar, ó, me inspira... igual eu fiz, ó, me inspirei em tal cara, que ele me inspirei no guru, tem vários aí que a gente acaba falando. É, e, e isso é um ponto importante, né? Nem todos fazem isso, mas assim, Cusou. é você dar o, <risos> você dá os devidos créditos ou você se inspirar em alguém. Não é, é demérito não nenhum. Não é demérito algum. Não, não. Como eu falei aqui que eu gosto muito de autores ingleses, tem muitos dos conteúdos que eu fiz basicamente traduções de conteúdos de caras, de, é, é, autores ingleses muito bons e que eu achava que esse conteúdo merecia ser repassado pra frente em português. Muito bom. Agora vai vir o momento Juliana, que é o momento sataná, em que eu vou fazer uma pergunta meio delicada. é meio delicada, né? Então hoje, assim, a gente participa de uma comunidade, tem ali referências aí. Infelizmente, a gente está inserido, talvez, nos nomes mais famosos. Não vou ter que colocar os caras que mais manjam, porque não dá para saber, porque tem muito cara por trás. Mas, assim, talvez os mais que acabam aparecendo mais. Você acha que esse meio é um meio vaidoso em que existe uma guerra de pavões? Onde cada um quer mostrar sua pena e garcarejar e papapique e papapá. Cara, não sei nem se Gagão foi. <risos> pavão foi papapim, papapá, mas não que, que, que, que Qual que é o barulho aqui, Pavão Fábio, <risos> né? <risos> é isso aí? <risos> <risos> Enfim, é vaidoso ou não é? Cara, eu acredito que todo meio que você trabalha com o público, existe um certo nível de vaidade. As pessoas, às vezes, uma querem aparecer mais do que a outra, né? Você vê isso na televisão, TV fofoca, não sei o que, cada um querendo uma passar boa. em cima da outra, você gosta assiste Cada um querendo passar por cima do outro, sempre tem. No meio nosso não é diferente, então sempre vai ter aquelas pessoas que querem aparecer mais, que às vezes tem uma certa... É, in... não é inveja no sentido ruim, mas tem uma certa inveja daquela posição que você tá e ela quer estar tá ali também. E aí, às vezes, nesse nesse afã de querer se aproximar ou chegar de onde você está, às vezes acabam cometendo algumas coisas que não são tão legais. Mas assim, é, eu acredito que pior, do que pior do que ser essa pessoa meio pavão é a pessoa ser mais egocêntrica e isso também tem. Né, algumas pessoas a gente vê no nosso meio, mas eu acho que a gente tem que saber lidar com essas pessoas e entender que tem conteúdo para todo mundo, tem público para todo mundo, né? Acredito que conhecimento a gente só multiplica, né? É, desde o dia que eu vi aqui no Botão a primeira vez, eu não, não fiquei aqui com a vaidade, falei assim, ah, o cara tá começando, o cara tem 500 inscritos, eu não vou lá falar no canal dele. Então, assim... Por isso ac... que é o nosso padrinho. <risos> então, assim, eu acho que a gente tem que saber lidar com essas coisas, né? E muitas vezes, muitas vezes por a gente... É, lidar de uma forma diferente com isso, as pessoas te veem também de uma forma diferente, sabe? Então assim, é, eu acho que você não pode ser egocêntrico demais, você tem que ser aquela pessoa que sabe compartilhar conhecimento, sabe lidar com todo mundo, mas sempre vai ter aquela guerrinha de ego, sempre vai ter aquela guerrinha um com o outro, né? E isso faz também, de uma certa forma, o um meio se movimentar. Então é isso, moçada! Hoje foi o primeiro Queimando o Botão e agora, para finalizar, tem o quadro de encerramento, em que o guru vai ter que cantar uma música que ele escolheu. Eu inventei agora, só para finalizar. <risos> e o segundo, que ele vai escolher qual que é o nosso próximo convidado. Vai, malandra. Eita, louca, tu brincando com bumbum. <risos> eu acho que ele curte funk. É, esse careca, ele desce até o show. É, acho que duas pessoas que você poderia convidar aqui, que eu tenho certeza que vai gostar, pelo menos, da cachaça, é o Benito e o Trovato. Esses dois... Já estão aqui, eu acho que mais que convidado para queimar o botão aqui também, né? Então tá aí o Benito, que é o um amun do Excel, né? Praticamente a é, múmia. Né? É, dinossauro, vovô. E o Trovatão, o nosso pagodeiro de plantão. Então estou esperando você. Cara, aqui. né? eu acho que eu devia ter declamado um molejo aqui. Ele vai declamar. Fechou. Ao... É? Trovato, você vai... Samba Juliana, já tá aí. Qual vai ser a música que você vai declamar? Então é isso. Guruseta, obrigado novamente. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam, porque a porra da Juliana tá aqui já me enchendo o saco de se gostou dá like, se não gostou dá dislike e vaza fora. E daí, se você não conhece o canal... Se inscreva lá no canal, pode digitar lá o campeão de busca lá, Ender Alves ou guru do Excel, que vai aparecer no meu canal, é só se inscrever e aprender muito sobre Excel e Power BI lá. E aí, a Data B também tem cursos, treinamentos, livros, o cacete a 4 de Power Livros BI, de Excel tá? também, livros de Power BI, é só entrar lá no site datab.com.br. Então é isso aí, um beijo no coração de vocês. espera que me desconcentre algum <risos> dia